Eu sou filho de Umbanda e vou beirar do rio. Eu sou filho de Umbanda e vou beirar do rio. Salve Ogum Sete Ogas se que vem beirar do mar. Salve Ogum. que O caboclo, seu arranca todo, e o caboclo, seu tupinambá salve o caboclo, seu arranca todo, o caboclo, seu tupinambá, tocando os seus tambores, chamando a força que ajurei. Eu sou filho de Quimbanda, e vou lá beirando o rio. Eu sou filho de Quimbanda, e vou lá beirando o rio. Salve o eixo, seus sete ondas, que vem de lá, beirão. Lá o mar Salve o mestre, tranca as ruas E o compadre, eixo seu lucifer Salve o mestre, tranca as ruas E meu compadre, eixo seu lucifer se sete encruzilhadas, salve o eixo caveira, a Maria Padilha, a Maria gargalhada e o seu sete encruzilhadas, salve o seu homolo com o poder das sete caveiras é que eu destranco. Que eu destruco essa estranqueira, salve o seu homolo com o poder das sete caveiras que eu destranco, essa tronqueira, com poder das sete caveiras que eu destranco, essa tronqueira, com poder das sete que eu destrunco essa estranheira Quem quiser se conhecer é melhor Que venha aqui se arrepender E o aqui não vou dizer quando é PADC E o aqui não vou dizer quando é descer eu sou filho de um bandar e vouberar. Terreiro, no pé deste gonga. Ele vem saravar este terreiro No pé deste gonga. Eu vou chamar os meus caboclos Que vem lá das matas de lá Eu vou chamar os meus caboclos que vem lá das matas de lá Salve o caboclo, seu arrancatou E o caboclo, seu tupinambá Salve o caboclo, seu arrancatou E o caboclo, seu tupinambá Juremada tocando os seus tambores chamando. -se.